Mais uma vez estamos aqui reunidos na nossa quinta nobre. Nada como ser marqueteiro, né? Bem, é um prazer, é um prazer tê-los aqui é, hoje para a palestra sobre metaverso. E essa palestra vai nos ser é, feita pelo... É, o, o nobre foi porque eu perguntaria confirmei o nome dele, Calbi, nobre filho, que será o nosso palestrante. Mas antes disso, é, querendo até dar maior... É, piso ao nosso ciclo de palestras e mostrar um pouquinho mais para vocês do que é o Clube Militar eu pedi o nosso segundo vice-presidente, que também é o presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, que foi fundado aqui dentro do clube em 1938, não é isso? 36. Ele vai explicar rapidamente o que é o Instituto, o que o Instituto está fazendo no momento, e fazer um convite a todos os senhores. General Berro. Alô, meus amigos, boa tarde, uma satisfação aqui, agradeço ao coronel Ivan Cosmo, meu particular amigo, já de 40 e tantos anos, e a todos que aqui estão, essas breves palavras que eu quero lhes dizer aqui. Então, General Bergo, eu sou o segundo vice-presidente aqui do clube e sou o presidente do IGHMB, Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Como ele disse, nascido aqui dentro do clube em 1936, já lá se vão 86 anos, funcionávamos até pouco tempo antes da pandemia, lá na Casa Histórica de Deodoro, por problemas técnicos do prédio, problema de vazamento, chuva, cupim, é, rede d'água, a, a casa teve que entrar em obras nós e fomos albergados aqui, recebidos, o filho pródigo voltou à sua casa. É, saímos daqui quando o prédio antigo aqui foi, foi demolido, 43. nos anos 1943, né? e voltamos agora, 80 anos depois estamos aqui, estamos no 12º andar e compartilhamos aqui o nosso auditório. Nós, como o nosso nome diz, geografia e história militar, nós realizamos estudos de geografia, história militar, relações internacionais, conflitos, crises, tudo isso de uma maneira geral. Mas, basicamente, é história militar. E, este ano, 2022, nós completamos 200 anos da nossa independência, é o nosso bicentenário. Então, nós estamos num projeto muito grande, que nós já começamos em março, tivemos uma conferência junto com a Comissão Portuguesa de História Militar, porque nós somos a Comissão Brasileira de História Militar, nós representamos o Brasil junto à Comissão Internacional de História Militar, que hoje hoje está abrindo seu Congresso Internacional lá na, na Polônia, está abrindo seu Congresso Internacional na Polônia, e o nosso representante aqui, o professor Israel Blaibeck, que eu acho que todos conhecem aí, é, está lá, ele, está, ele viajou lá para nos representar lá. Hoje não, no final do mês, mas ele viajou hoje. Então nós representamos o Brasil na Comissão Internacional. Bom, temos as nossas palestras às terças-feiras. Então, o que eu queria, falei com o coronel Ivan, estenderam o nosso convite a todos aqui. Então, sintam-se todos convidados neste mesmo horário, neste mesmo local, aqui, 14 horas, aqui, só que as nossas palestras são transmitidas pela internet. Então, a pessoa pode estar aqui ou pode estar em casa assistindo pelo Zoom. Entra lá na sala que a gente faz, a gente projeta aqui e temos feito. Sendo que o nosso, o nosso foco esse ano é o Bicentenário. Nós temos, então, as palestras. Então, a próxima, na terça-feira, agora, dia 9, será a Imprensa na Independência do Brasil. Nosso palestrante virá de Brasília, ele vem de Brasília aqui fazer a, a palestra. No final do mês, dias 28, 29 e 30, nós vamos fazer uma concentração aqui. Segunda, terça e quarta. É a partir da uma da tarde, é um pouquinho mais cedo, porque serão três por dia. Segunda, terça e quarta. Culminando no dia 1 de setembro, aí será lá, no, na Lagoa, porque aqui vai ter uma outra atividade aqui, né? então lá na Lagoa nós teremos banda de música, nós teremos uma apresentação do balé o balé Brasil da Ilha do Bom Jesus que eu já faço, uma propagandazinha também porque eles vão, elas vão participar do chá também no final do, do mês lá de, de setembro, isso eu já estou falando de setembro lá, no, lá na Lagoa, tá bem? Então todos estão convidados, o Coronel Ivan vai difundir os nossos convites aí, vocês têm agora duas opções aí, na terça de tarde e na quinta para a oferir mais conhecimentos. Aí, tá bem? Então, muito obrigado a todos. Aí tenhamos uma boa tarde. Esse é mais marqueteiro do que eu. Não, vocês podem ver, o cara marqueteiro faz assim que nem ele. Você vira a velocidade de fala dele? Cadê o americano do Brasil? Entendeu? tá Então, eu, eu, eu estendo então, o convite, eu vou procurar... Difundir para vocês também Vamos bolar um modo aí, vou conversar com a Marina E eu recebendo a comunicação da palestra seguinte Ou até mesmo do, do, do mês que seja Eu vou passar também dentro do nosso grupo E com isso daí vocês vão ter conhecimento é, De o que vai acontecer tá ok? Só não pode passar para terça-feira e esquecer da quinta Não quero terça nobre, a terça é quase nobre ah, com os senhores, então, o professor Calbi, que eu ia... Ah, passa agora o outro aqui, por favor, que eu ia, eu ia falar o currículo, mas já ficou aqui para todos verem. E agora vamos passar a palavra a ele para que nos explique direitinho essa história de metaverso. Ok? muito então, obrigado. Obrigado. obrigado. Boa tarde a todos. Grato pela presença de vocês, todos vocês. Coronel Ivan, as demais pessoas, é uma honra estar aqui nessa casa, é a primeira vez que eu estou vindo aqui e vendo logo aqui, casa cheia, todo mundo gostando e querendo saber o que, que significa a palavra metaverso, né? vamos lá, acho que tem que ficar até mais perto, isso, agora fica mais fácil. Bom, alguém já ouviu, acho que vocês já começaram a perceber sobre essa palavra, né? ela começou a surgir rapidamente desde o ano passado, através do Zuckerberg, que é o do financiador aí da, dos meios de comunicação, da, do Face, do Instagram. Mas essa nossa palestra ela é para, basicamente, conversarmos e entendermos um pouco diante de cada um de nós. Por isso, aquela jogada de marketing, aqui tem vários marqueteiros, né? Consubstanciação, né? A palavra bonita é consubstanciar, é criar uma substância. E essa substância significa o quê? Em relação ao nosso pensamento, as nossas atitudes e ao nosso momento em si que vai ser apresentado. Então, quando eu coloquei o metaverso, que é a palavra, e a consubstanciação nas modificações, já começamos a compreender que é uma modificação consciencial do que significa essa palavra. E essa palavra é basicamente a transformação do que estamos sentindo, vivendo, experienciando para um mundo virtual. E aí é que começa a nossa história agora. Se tudo aqui faz parte do nosso conceito de ver, de tocar, de sentir, de experienciar, como é que, de repente, um mundo virtual, ele será muito mais fácil, adequado, do que o um mundo físico, do que o um mundo que vivemos, do que o um mundo que estamos? Então, diante disso, eu recebi essa, essa palavra, foi até da Iracema, Ainda não chegou. Ah, foi você, Iracema. Eu estava em casa, relaxado, você me manda um e-mail, um e-mail não, um zap falando assim, olha, metaverso, isso aqui é uma boa palestra, se vira. E foi assim que aconteceu. Né? Eu olhei aquela palavra, nunca, ainda não tinha entendido o que era, fui buscar. Falei, fui buscar, o que é isso? Aí comecei a pensar, estava até um evento lá em casa, né? nós estávamos lá em casa conversando, eu falei, pode sair acima, cada uma ela me manda umas palavras, porque gosta que eu trabalhe um pouco a minha mente, para que eu possa fazer alguma coisa e falar. E daí, comecei a pensar, fui no computador e vi um videozinho, né, que vocês irão ver também. E daí eu comecei a entender a genialidade, porque existem dois tipos de genialidade. Assim como Einstein criou, e não foi a bomba atômica, mas foi levada a ser a bomba atômica, então, as genialidades, elas trabalham nesse conceito. Para um lado, agradável, e para o outro lado, que é mais financeiro, vantajoso. E aí, quando eu comecei a ver esse vídeo, eu falei, sim, agora eu entendi o que, é que significa essa proposta. O nome é bonito. O nome veio através de um filme de, dos anos 90, 92, assim, que até no, no, no face no face não na, no google vocês podem ver foi um escritor e ele já trabalhava em termos de mundo real mundo virtual ou seja avatares que já é um nome comum entre nós agora né que é aquele bonequinho que você coloca a tua imagem diante de um outro e você vai viver aquela realidade não a realidade que você vive e daí dos anos 90 começaram a acontecer começamos a ver vários outros filmes falando sobre isso e de repente isso fica bem mais fácil, porque eu não sairei de casa, eu ficarei em casa comendo. É, vocês conhecem a palavra yokikomori? Yokikomori é no Japão. Existe um momento dos jovens lá, onde eles chegam para os pais e falam assim, olha, eu quero ser um yokikomori. E aí o pai fala, tudo bem, então eu vou ter que conseguir para você um apartamento, uma casa, um local eles ficam dentro desse local, não tem contato com ninguém, só um telefone, contato nenhum visual, comida fica do lado, ele recebe a comida lá e coloca o dinheiro. Então, esses yoki komoris, eles começaram a gerar também esse conceito como se fossem avatares. O mundo deles é um mundo virtual. Você já devem ter visto aí muita gente que fica nos games, jogando, jogando, jogando e não sai. Às vezes a comida é só colocada, a pessoa pega. Então... Mais ou menos, o metaverso significa isso num conceito mais global. E aí é que começa a entender que a coisa é assustadora. Porque, de repente, nós estamos precisando, e a coisa é bem mais fácil, o que, que é? É o ar, é o contato, são as nossas ingestões, relações, sensações. Você começa a diminuir tudo isso e vai viver num outro mundo, num mundo virtual. Então, foi diante disso, eu comecei a a colocar aqui a nossa palestra, acho que passou demais, deixa eu ver se mais perto. Vou pedir ajuda dos universitários. Obrigado. Porque, nesse momento, você começa a dar uma olhadinha e, no geral, e fala assim, o que é interessante para mim o que é interessante diante desse novo mundo que está acontecendo agora e o que isso vai me trazer de retorno? Bom, por um lado, para aquele que desenvolve essa palavra, é um lado financeiro. Eu vou ter alguém consumindo dentro de casa, é, trabalhando dentro de um sistema totalmente virtual, mas aquele mundo natural, o mundo que a gente consegue trabalhar, conversar, falar, viver, ele fica um pouco restrito. E esse vai gerar o quê? Muitas doenças, muitas dificuldades, muitos problemas aos quais... Seja bem-vindo. É, muitos problemas aos quais podemos gerar a, as dificuldades e que está, estamos vivendo, e, parece, e até mesmo no momento pandêmico que aconteceu, quantos ainda estão ainda em casa? Quantos ainda temem? Quantos ainda se preocupam, porque nós estamos ainda aí no, no inverno e a baixa imunidade está cons, constante? Isso pode gerar algumas dificuldades. Então, de repente, quando nós começamos. Opa! O é, primeiro vídeo, por favor. Ele estava numa pastinha separada. É, estavam todos eles lá no final. Estava a parte de apresentação. Está no pendrive, por favor. Vídeo, por favor. É. Uhum. isso E nesse primeiro videozinho nós vamos começar a compreender Imagine viver como em uma obra de ficção científica estando em ambientes virtuais, sem restrições físicas e com acesso a experiências imersivas. No metaverso, isso é possível. Essa tecnologia é a mais nova posse do mercado. Ela reproduz experiências do mundo real através da internet e da expansão da realidade virtual e aumentada. Para quem nunca ouviu falar em metaverso, não se preocupe, pois é uma palavra que ficou popular há pouco tempo. Foi no final de 2021, quando Mark Zuckerberg anunciou que sua empresa mais famosa, o Facebook, mudaria de nome. Agora, ela se chama Meta. No mesmo evento, ele definiu a tecnologia como a nova geração da internet. We the metaverse will be the to the internet. That's what we mean by an internet. Of at a screen, you're going to be in these we do online today, socially, games, work, is going to be more natural and vivid. Nos próximos anos, o metaverso irá atrair trilhões de dólares de investimento em diversos setores e também pode transformar a forma como nos vemos, do físico para o virtual. O metaverso já é um conceito bem explorado em filmes e séries de ficção científica. Os filmes Jogador Número 1, Tron Legacy e a série Black Mirror já abordaram histórias de personagens vivendo em mundos digitais, com cenários futurísticos e também enfrentando dúvidas existenciais. O que é real? O que não é? Oh, ok! Pai! Huh? Atualmente, o metaverso é bem sucedido em jogos online. O show virtual do rapper Travel Scott no Fortnite reuniu 14 milhões de usuários. Já o Roblox realizou uma parceria com a Griftariana Gucci, que vendeu uma carteira por 4.115 dólares, equivalente a mais de 20 mil reais. Vale lembrar que o objeto não existe no mundo físico. <música> No futuro, o mundo em 3D irá aumentar as possibilidades, como conhecer pessoas novas, fazer compras com criptomoedas, transitar em ambientes virtuais e entrar em espaços que oferecem shows e exposições. Para Bill Gates, criador da Microsoft, nos próximos três anos, as reuniões de trabalho serão feitas exclusivamente no metaverso. Será comum estar em uma sala com um avatar, interagindo com outros avatares, que serão seus colegas de trabalho, mas existem desafios no caminho. Primeiro, a adaptação dos óculos de realidade virtual. Hoje em dia, eles são pesados e considerados desconfortáveis. Em um evento no final do ano passado, Zuckerberg anunciou a criação de óculos mais leves e finos de realidade virtual. Outro ponto é a conexão com a internet que será crucial para a estabilidade das múltiplas interações em tempo real e a qualidade da definição da realidade virtual e aumentada. Mesmo que soe mirabolante demais, o metaverso já é uma realidade. Ele gerou 10 mil empregos na companhia de Mark Zuckerberg investimentos que devem chegar a bilhões de dólares. Por outro lado, também desperta desconfianças sobre o impacto ambiental pelo alto consumo de energia e regras de convivência nesse mundo sem fronteiras. E aí, quem irá escrever os caminhos no roteiro desse novo filme de ficção científica? É, vocês perceberam opa, pode, pode ok obrigado é, vocês perceberam agora o que é que significa né é uma realidade totalmente diferente é um mundo a qual ficaremos submersos à ausência da consciência por isso aquele nome bonito com substanciação né? você vai tirar o poder da consciência e fazer com que todos fiquem autômatos não tem mais uma relação de vida. Você vai ser apenas um subproduto. Então, é uma condição completamente para ser pensada. Até onde há o interesse financeiro, que já está tendo um investimento muito grande sobre isso, e até onde terá a condição de fazer com que as pessoas se sintam atraídas porque no primeiro momento, ah, que legal, eu tenho um avatar eu vou fazer com que as coisas sejam bem organizadas, mas de que maneira será essa organização? De que maneira essa pessoa realmente vai se manter ativa? Então, através disso, é, nós colocamos aí, eu acho que, antes, é, esse é o primeiro, né? Então, vamos lá, o homem integral diante das suas multiplicidades. Aí você vai começar a perceber que teremos o quê? Não mais o persona. Não mais aquela condução natural que estamos desenvolvendo e criando, mas sim as dificuldades em si que poderão ser apresentadas para a nossa vida. E aí, claro que toda jogada de Obrigada. Toda jogada de publicidade e uma publicidade muito mais colocada para ganhos financeiros está sendo colocada ali. Não temos uma internet boa. Não temos uma condição de estabilidade financeira, ou seja, econômica. Então, o que realmente se coloca diante aqui do Brasil, num conceito como esse? Mais uma, por favor. Temos abordados. Modificação dos padrões comportamentais. Totalmente, né? Se eu tenho uma condição natural de vida, eu vou ser retirado daquela conceito de bate-papo, de conversa, e vou ficar dentro de casa e criando... Um outro mundo paralelo, dizendo, se eu ficar próximo a alguém, eu posso me contagiar, tem vírus, tem alguma coisa, então eu vou ficar em casa, que é, que é mais tranquilo. Então, eu vou criar um outro pensamento interno. É, descaracterização da verdadeira realidade. A partir do momento que eu não estou tendo contato, eu estou criando uma outra forma de pensamento. E essa outra forma de pensamento vai gerar o quê? N possibilidades. E as possibilidades são, como eu falei, na relação do Wikicomore, eu vou ficar distante, eu não vou querer ter contato. Quanto mais distante eu tiver, mais fácil. Porque o mundo virtual, o avatar, ele vai me dar a possibilidade de ser quem eu quero ser em qualquer ambiente. Qualquer roupa, qualquer perfil, qualquer tamanho, idade. Substituir os sentidos reais pelos virtuais. O contato de conversar, de falar, de sentir o gosto vai ser totalmente modificado. Simplesmente, talvez, algum tipo de alimento mais científico, né? um alimento colocado aí para... Alimento produzido, sim. sim. É. Nós já temos a... no conceito da, da NASA né? algumas alimentações lá que, que são restritas em termos a, além da, da nossa estratosfera, mas, de repente, pode ser colocado, como já está tendo modificações né, transgênicas aqui, então, a coisa pode se aparecer também. Criar novos padrões de consciência virtual, é como já tinha comentado, ausência das filosofias religiosas, porque, a partir do momento que eu não tenho contato, eu não tenho uma relação direta, para que, que eu vou ter alguma ascensão espiritual? Nenhuma. Eu descaracterizo. Então, eu vou começar a cortar, quebrar barreiras políticas, sociais, religiosas, filosóficas, porque se eu estou vivendo um avatar, esse avatar ele pode ser, um, vamos colocar assim, um aborígene aqui, eu criar ali um grupo, depois eu vou ser alguém do outro lado. Então, eu não vou ter mais uma pátria, eu não vou ter mais um conceito. Estou colocando vocês para pensar assim como você me colocou para pensar. Tá? Eu fiquei pensando, pensando, falei, agora eu vou descarregar em todo mundo na hora da palestra, tá bom? Você é culpado. culpada, qualquer coisa é com ela, tá? não é comigo não. É, ausência das filosofias de sair da solitude e entrar na solidão. Né? Então, a partir do momento que você se sente satisfeito sozinho, feliz, realizado, você vai voltar para a solidão, porque você, a partir do momento que você tira aquele óculos, você olha ao teu redor... Sujeira, teu corpo está totalmente diferente, porque o avatar é, um, é o ser que você criou, é o ser que você identifica. Mas quando você tira aquele óculos, você não é aquilo. É aquele ambiente do eu que comore que eu falei do, do oriental. Então, é sujeira ali dentro. E aí você não vai querer essa realidade, porque você não vai querer mais olhar para você. Você vai querer ser o virtual. Por favor. Uma forma de entendimento, onde a vida que foi concebida em toda a sua essência, palpável, sensorial, seja experienciada em um mundo virtual ausente de contatos. Então, durante toda aquela fase nossa, desde o crescimento, o nascimento, as relações familiares, isso tudo vai ser esquecido, porque não mais me interessa ter uma família, não mais me interessa ter um grupo de amigos, porque os meus amigos são construídos a partir do momento que eu estiver em qualquer ambiente que eu vá criar, o que eu seja chamado. Próximo, por favor. essa imagem, que, ao mesmo tempo, é aproximação, pode ser o distanciamento. Filosofia pura agora, né? Se quiserem conversar, já podem falar, tá? Já estamos aí. Pensando, já botei a mente para vocês para falar. Pois não. Um dos filmes já colocados sobre isso seria Contatos Não Totais, contatos de de óculos, né? Não ri, não que a coisa é séria. A, a... <risos> <risos> Não, esquece biologia né? Nós começamos a quebrar paradigmas aqui de, né? Esquece biologia né? Vai ser alguma coisa E nem sei se vai surgir Porque se são mentes né? Qual é o primeiro processo? Já te vou, já vou falar aí, hoje, mano. É, se A consubstanciação da matéria é o quê? É a matéria consubstanciada Ela sai do pensamento Do pensamento para a ação da ação à realização da matéria, consubstanciou. Se eu não tenho isso, eu não tenho, né? Não, é, é, é, é, o que está falando é em relação à perpetuação da espécie, perpetuação da espécie. Osman. Peito, fazer o é <risos> então, comecem a pensar da seguinte forma: nem tudo aquilo que vibra, né, nem tudo aquilo que é interessante aos olhos, temos que ter um pouco de entendimento sobre o que é colocado. Ele vendeu ali bem, né? Milhares de dólares vai ser legal, vai ter internet, vai ter tudo, mas e a vida? Não vai pulsar mais? Não teremos mais a, a existência? Só uma consciência? Mas para que tenha consciência, é preciso que haja existência. E para que haja existência, é preciso que haja o corpo. E o corpo precisa produzir. Então, basicamente, é o que? É? A diminuição de muitos. Eu não quero uma quantidade de muitos no planeta. Então, estou trazendo a vocês, por favor, próximo, um breve histórico. A internet foi criada nos meios militares, né? pelo ENIAC, né? Já acho que eu vou colocar ali, é, para facilitar o envio de informações à distância. Pois naquele período, nos anos 70, não existia informações descritivas em tempo real. Por favor. Então, eu quero... Né? Isso daí, agora nós usamos o no nosso celularzinho. Mas, olha lá. É, começou assim, ver o quanto avançamos, não tínhamos a possibilidade de ter nem em casa, não tínhamos a possibilidade nem de pensar do que poderia se miniatura, miniaturalizar, como aconteceu agora nos celulares, então quer dizer, a nossa mente, ela é extremamente veloz, mas o que estamos fazendo com a velocidade da nossa mente para uma produção contínua da civilização? É essa que é a questão. Por favor. Assim, uma nova realidade acontecia. A substituição do palpável objeto para o um mundo intangível, onde a credibilidade não está mais no eu seguro, e sim no que a minha mente aceita. E quando começa a acontecer, ou começamos a... Aí, por esse lado, fica mais distante a minha possibilidade de entender sobre o real. De um modo geral, tudo que está ao nosso redor foi consubstanciado. Tudo aqui é forma pensamento. Não existia mesa, o copo, a garrafa, a bandeira, púlpito luz tudo isso foi produção mental E se você começa a diminuir a condição do ser esse processo de criação acaba nós já estamos num processo de dificuldade de compreensão nesses nossos momentos atuais até basicamente já fiz uma das palestras falando sobre isso século 19 Ainda existiam grandes pensadores, inventores, criadores. Do século XIX para cá, poucos são. Estão tá sendo agora replicantes, replicados. Não temos mais a fonte criativa. E você imagina, de repente, nós ficarmos aí 30, 40, 50, 60 anos, uma existência e não produzir, não criar. Trabalhar faz parte da nossa vida. Casar e ter filhos também faz parte, mas é aquela construção do ser virtuoso, a construção do ser que consegue desenvolver através da sua individualidade, do seu conhecimento. Porque somos únicos no universo e nos multiversos. E se começamos a perder essa consistência nossa de sermos únicos, seremos o quê? Nada? Nada. Se o nosso processo criativo faz com que a nossa realidade de vida fique um pouco mais latente, pulsante, e aí eu vou ficar fadado a não ter mais um conhecimento. E sim, aquilo que foi colocado como verdade não é mais minha, e sim de um conceito maior. Por favor. No filme Matrix vem colocando muito isso, que era o Neo. No Neo ele trabalhava numa fábrica de computadores, numa loja, numa empresa, mas à noite ele era um hacker. E, de repente, imaginemos aí a nossa mente, não sendo mais uma mente criativa, e sim aquela necessidade de ir rápido para casa, eu preciso estar com o meu grupo de avatares, eu preciso estar com aquele grupo, conversando e falando, mas eu esqueço de mim mesmo, do que eu como, do que eu faço, do que eu vivo, do que eu uso, para, de repente, ficar em função de alguém que utiliza as grandes marionetes que seremos nós caso queiramos aceitar. Por favor. O desdobramento. Com a rápida aceitação das informações em tempo real, a vida tornou-se mais acelerada na mente e menos no corpo. Novas profissões foram criadas e o conceito do homem virtuoso foi substituído pelo homem virtual. É, o homem virtual... Ele basicamente está sendo colocado aí, que uma das coisas que eu gosto de falar sempre em palestras é demorava-se uma semana para Dom Pedro II sair da Quinta da Boa Vista e ir até a Petrópolis. Nós demoramos 45 minutos para chegar a São Paulo. Ganhamos tempo, mas perdemos a nossa vida como um todo. O que, é que nós estamos fazendo, além de ficar no celular, além de ouvir notícias? Cadê a nossa criação? Se pensarmos em termos de livros, de histórias, muitos ficaram pensando, criando desenvolvendo. Será que nesse nosso momento agora de vida é apenas para passar por aqui, sem fazer nada, sem construir, sem pensar? Será que a nossa mente durante esse tempo todo, ela fica apenas absorvendo os lixos? Não são conceitos de melhoria. São continuidade de coisas que já foram criadas de para, para que nós não possamos desenvolver em nossa vida, e sim apenas repassar. E isso não é mais um homem virtuoso. Isso é um homem virtual. É, eu faço as minhas atividades esportivas, né, como vocês viram ali, e a cada vez que eu faço essa atividade, eu, durante as corridas, eu analiso bastante. Porque na hora que eu estou correndo, eu estou no meu estado presente. Eu tenho que olhar, eu tenho que perceber, eu tenho que sentir, eu tenho que ver a distância do buraco, eu tenho que ver a distância entre as pessoas. Então entra química, biologia, física, matemática, tudo ao mesmo tempo agora, para que eu seja no mundo real. Mas se eu ficar sentado na frente de um computador, num teclado, simulação de jogos, eu não vou viver tudo isso. Eu posso até sentir mentalmente, mas fisicamente minhas células não irão vibrar. Eu não passaria por aquela experiência. O computador quando ele chegou, ele começou a encantar muitos. Mas agora nós estamos percebendo que esse encantamento, ele surge com dificuldade. Alguns se tornaram viciados e a toda hora precisa ter o contato. Nós não tínhamos telefone, pois não? Quando Lumière né, começou a fazer todo. Você vai falar, Marina? Ah, pois não. Recrutados é, para isso, então a gente tem que ter uma cuidado. A gente vai em restaurante, só vê criança lá, ó, não só os adultos, mas as crianças principalmente. Né? Então, e os pais deixam, porque a criança é pequenininha, não vai trabalhar. Então, isso é tudo a gente tem que pensar. É, viu, Iracema? Pois não. Isso. Então, quando o Lumière né, ele começou a desenvolver, e foi um momento fantástico porque foi através da foto, da foto foi é, colocada na, na, na, numa caixinha né, dos movimentos, isso, né, dos movimentos, e aquilo ali acendeu uma expectativa diferente, porque até mesmo depois da primeira TV, muita gente ficava olhando assim atrás da caixa, o que está acontecendo, será que tem alguém ali dentro? Era chamado de espelho mágico, foi até uma novela antiga aí da, da emissora de TV, então, essas expectativas, elas sempre são curiosas ao ser. Só que o ser precisa estar sempre em pensamento. Assim como o primeiro contato com alguém, né? ou oh, como vai, tudo bem, tá. Então, aquele primeiro contato ali, deixa sempre uma expectativa de um para com o outro, de outro para com um. E aí, eu coloco a palavra saudade, muito em evidência em relação a isso. Quando eu sinto saudade, quando cada um de nós sente saudade por alguém, que significa que aquela parte do outro que está dentro de nós sente falta dele. E a nossa parte que está dentro do outro sente falta. Então, pô, queria ver a pessoa. E aquele nosso reencontro é aquela parte que está. Então, esse mundo real, ele é importante. Já o mundo virtual, ele cria uma camada de, de sonho, Assim como os desenhos animados, a gente sabe que o pica-pau, outros ali foram cortados, mas ele volta a construir a vida dele de novo. E aquilo ali nunca não fizemos, né? foram as nossas infâncias. E agora não, está uma linguagem muito mais estranha, mais difícil. E essas mudanças podem gerar justamente esse tipo de distanciamento. Então é preciso que haja nas relações familiares, assim como a Marina está apresentando, Deixar com que as pessoas saibam, mas ao mesmo tempo fazer com que elas compreendam que existe um mundo nosso. E sim, muitos ficarão nesse mundo e aqueles mais conscientes. Aí vem o despertamento consciencial. É a continuidade do nosso tema da palestra. Aqueles que tiverem o seu despertamento, o entendimento, a compreensão, vão perceber. É legal, é importante, vale a pena, mas... Não é tão assim. Eu preciso voltar para mim mesmo. Pois não, calma. Uhum. É, eu, a, a pergunta é pertinente quanto a cada um de nós, até que ponto cada um de nós investe no seu conceito de pensamento. Todos nós passamos por bancos acadêmicos, sentamos em colégios, sentamos em escolas, faculdades, mas... Se juntarmos todo aquele conceito de livros, de histórias, de pensamentos, de provas, temos tudo isso guardado aqui nos nossos armazenamentos mentais. E poucos de nós, poucos são aqueles que utilizam esse conceito para uma produção contínua. Aquilo foi só aquele momento ali, estudei, passei, me formei, agora estou trabalhando e depois eu quero a minha aposentadoria. Quer dizer, nós ainda não damos continuidade ao conceito da nossa mente. Poucos são aqueles que continuam construindo e esses, que são a minoria, é que podem nos ajudar ou prejudicar. Então, é, o que dá para ver, comandante, é que se nós não tivermos um esforço, nós seremos e ficaremos presos a essas condições de avatares porque o, o, o conceito da inteligência ele é ilimitado ele vai crescendo gradativamente quando é, Virgílio Virgílio e aposta ah tá legal obrigado é, aquele é, Virgílio e quem que estavam descendo a escada para falar sobre os sete pecados capitais Alguém me ajuda aí? Virgílio com Dante, Dante Alighieri. Né? É, Virgílio com Dante Alighieri, que não estavam descendo e fazer os sete pecados capitais, é, foram conceitos de inveja, luxúria, gula, ira. Então, todas essas condições que são do ser primitivo, que somos nós, né? condições primitivistas. E ainda continuamos com tudo isso. Continuamos. É, a cada ponto de elevação, de entendimento, nós podemos ter um grauzinho a mais na consciência. Mas, como eu sempre gosto também de falar, se faltar, durante três a quatro dias aqui na cidade ou em qualquer local, água e luz, acabou. Voltamos ao homem primato. Então, é, é muito oscilante esse momento nosso de evolução. Né? Todos gostam, não, eu quero evoluir, eu quero evoluir, mas continua agredindo, falando, maldizendo, reclamando. Então, é, é manter. É, temos condição, sim, de melhorar. Temos condição, sim, de evoluir. Mas não é tão fácil, não é apenas nos estudos acadêmicos. É o nosso comportamento interno, nas nossas casas ou conosco. E isso é um processo contínuo. Por favor. Pode passar. É, questões a meditar. A substituição para o intangível vem acontecendo ao longo dos anos. É, isso aí nós já falamos e estamos falando sobre. Dinheiro, documento, relacionamentos. Relacionamentos, tá? Reuniões, eventos. É, o mundo quântico se manifestou, ninguém toca em nada. A verdadeira realidade se tornando uma das inúmeras possibilidades. Uma coisa é o tocar e falar, isso aqui é um objeto. Dentro do mundo do metaverso, não vai ter isso. Vai ser uma das possibilidades. O dinheiro, né? eu, eu fui, vim de metrô, não tem mais. Em outras, algumas cidades, não tem mais. Você não usa mais. Quando você fala assim de criptomoeda ou de vários outros nomes que podem acontecer, é bonito, né? é novo. Mas, já pensou eu falar numa coisa que é o tinha, ou eu tenho, ou eu não tenho. Porque eu vou em algum lugar, antes, né, eu ainda sou mais antigo que vocês, eu pegava o dinheiro e pagava. Agora você não tem mais o dinheiro. Você pega um celular ou alguma coisa e coloca. E aí você fica preso a uma tecnologia que lhe fala assim, olha, está fora do ar. Ah, mas eu estou com fome... Fora do ar, eu preciso viajar. Está fora do ar. E aí? Então é, é legal, é legal, mas comandante. Aí <risos> você pode até viajar por aí, né? Aí você, você tem grupos. Isso, isso, isso. Você tem grupos já conscienciais de pessoas que se encontram, né? cada um na sua casa, se reúne, olha, vamos fazer uma excursão aí, né? Isso, né? Vamos para Marte, aí todo mundo. Bom, é legal, né? Se você faz isso numa meditação, meditação orientada, alguém quer falar? Pode falar. não? não? Isso, por favor. Meditação orientada é assim, né? onde é que nós vamos? Aí... Então. É... Pois não. Eu estava vendo Matrix 4, Sim. o filme. Uh -huh. E comecei a perceber uma coisa. Todo mundo aqui já deve ter visto Matrix alguma vez. É espetado alguma coisa na mente do cara, o cara entra num mundo paralelo. Sim. E ele. Praticamente, ele, tem que, ele é obrigado a entrar nesse mundo para conseguir informações que ele precisa porque na verdade é uma espécie que subsiste ela não existe ela subsiste vive dentro de uma caverna O pessoal que vive dentro da de caverna no submundo de um mundo esquecido e passado por algum tempo eu estava vendo matrix 4 e ele é, é pós esse momento é o momento da alienação ele já passou por isso Aquilo já faz parte da vida dele e ele tem uma mente conturbada. Quando eu digo isso, eu eu vejo, tenho visto muitas pessoas que não conseguem mais viver, por exemplo, sem um telefone, não conseguem mais viver sem uma rede social. E, cada vez que, que, que as coisas vão avançando, se tornam cada vez mais necessário isso. A ponto de eu dizer que até eu me sinto assim, meio que é, é, é, preso a um sistema, aonde eu preciso, eu preciso me comunicar, eu preciso falar com pessoas, e o único meio que eu tenho é utilizar um meio de alguma outra, o um meio de alguém, de um sistema, de, e a gente já não tem mais uma interação que, que vai de mim para você, por exemplo, para eu falar com, com o senhor, eu preciso usar o, tele, eu preciso usar o microfone para que o senhor me escute, certo mas eu também posso sair daqui até ir, mas atualmente a gente já não vive mais esse sistema a gente precisa passar por um sistema virtual que agora está filtrando as nossas informações que pode dizer se você pode falar isso ou pode falar aquilo se você falar demais você é derrubado então você acaba tendo que se adequar a todo um sistema que cada vez que passa você está mais preso mais preso mais alienado o ponto de vista é o que Poderíamos fazer em relação a isso? Uhum. Qual é o seu nome, por favor? Adriano. Adriano. Ok, Adriano. É, nós estamos falando agora de drogas lícitas, né? São drogas lícitas. São drogas que fazem bem. Não é aquela droga que faz mal. É a droga que faz bem para alguns, não para nós. Opa, tem mais gente aí. É, eu queria lhe interromper um minutinho, desculpa. Uh, falando para o Calbi, ou para todo mundo que já viu Matrix, eu, por acaso, vi só um. Porque, exatamente por ele ser um, um filme que foi feito, escrito por um grande físico. né? São dois irmãos que fizeram o filme. Mas um deles é o Amit Goswami, né? uhum. que é um dos, dos maiores físicos que nós temos. Né? E a gente sabe, essa questão de mundo paralelo, a gente sabe que existe. E só outra colocação que ele disse que Uh, duas coisas Primeiro, uh, acredito que todos nós hoje Tenhamos o celular como um computador de bordo Eu digo, meu computador de bordo Porque ele tem várias informações A respeito da, do meu ser ali dentro né? Sim Mas só complementando o que ele falou né Que ele diz que se vê preso a sistemas Nós estamos constantemente presos a sistemas O nosso corpo é um sistema O tempo todo Sendo gerenciado pela nossa mente né Pelo nosso ser, pela nossa alma Como queiram então, assim, só colocando, fazendo um adendo... Ah, produto, ok, ok. Tá bom? É, eu vou pegar carona também do que você falou, tá? Mas, primeiro, eu vou falar aqui em relação ao Adriana. Então, Adriana, é, são drogas lícitas, né? Porque é aquela droga que todo mundo pode usar. Todo mundo fica dependente. E ninguém fala nada. Porque já está comum. E não é para ser comum. Então, como a Marina falou, é, a criancinha usa o idoso usa, o jovem, todo mundo usa essa droga e fica viciado. Se for um álcool, se for alguma coisa de ingesta interna, é ruim, mas essa pode. Só que essa está mexendo com as consciências e impedindo o processo criativo de cada um de nós. Então, Adriano, não significa dizer como sair, significa dizer por que eu continuo. E se continuo, o que é interessante para mim? Então, no caso, eu tenho um celular, como todos nós temos o um celular. Eu uso do celular para bater minhas fotos na corrida, para falar com as pessoas no WhatsApp e enviar as mensagens para as pessoas. Eu sei que ele tem muito mais alternativas, mas não me interessa. Porque a partir do momento que eu começo a entrar no mar, as ondas virão, virão, de repente eu estou no oceano, e aí eu não sei, para o norte, sul, leste. É, a nossa consciência, ela precisa estar consciente, sabendo que é importante. Estou na droga? Estou usando a droga. De que maneira eu estou usando essa droga? Ela está sendo boa? Está sendo boa. Mas, espera aí, deixa eu diminuir um pouco. Então, gradativamente, cada um de nós... É, tem que perceber sobre isso. Agora, pegando Carona, qual é o nome seu nome, por favor? Ana Estela. Ana, é, no nosso corpo, e aí é uma pergunta para todos, né? Quem comanda o nosso corpo? É, Eu estou falando isso pelo seguinte, para vocês entenderem. Alguém aqui para o coração, fala o coração para. Circulação, alguém olha, para a circulação, intestino, então não comanda. Né? Quem comanda? Mas a mente não deixa você dormir, a mente não deixa você às vezes comer. A mente te leva para vários lugares. É a, nuvem, a mesma coisa do, do, da, da memória do computador, do celular. Você joga na nuvem, eu drive, eu joga na nuvem, ali você, você reconhece a nuvem pelo apneal... A glândula pineal. Pelo Mas pineal, Eu não vou entrar e sair é para, sabe, eu não vou entrar nessa palestra ainda não. Eu vou continuar no, no metaverso que é melhor. Porque nós estamos falando já de glândula pineal, já estamos falando de ascensão espiritual, já estamos falando... De, aí vai pirar o cabeção. Então, continue, continue. Continua mantendo assim que está bom. É, então, no nosso aparelho digestório, nós não conseguimos equilibrar. No, no nosso aparelho respiratório, não conseguimos. Estamos dormindo, estamos com raiva, estamos com tudo, mas continuando respirando. O pulso ainda pulsa. O Titã já falava isso, ou fala. Então, tem muita coisa que não tem um comando. E por que alguém chamado Zuckerberg quer comandar a gente? Muito obrigado. Então, é para despertar mesmo, Fala assim, ué, espera aí, cara. Tá, eu aceito isso, eu falo, tá, mas não é só assim. Tem uma vida dentro de cada um. Por favor. Pode passar? É, filosofando um pouco, já, aqui, já é né, para filosofar, então vamos lá. Só sei que nada sei. Ok? Sócrates já falava, né? E no, no último estágio de Sócrates, né, na hora que ele era para ser levado para a ilha, um dos seus é, é, pupilos, ou alunos, falava assim, Sócrates, não, mas eu quero te salvar, não quero que você tome secura. Mas ele falava o seguinte, o é, que, que adianta se o povo ainda não está consciente de entender o que é a verdade? o que é o entendimento. Então eu vou continuar nessa vida fazendo o quê? Ele teve uma opção. Já Diógenes de Sínope, né, foi quando Alexandre esteve lá em Sínope, olhou para ele estava sentado no aquele barril onde ele ficava, junto com um cachorro, e Alexandre falava assim, olha, eu sou Alexandre Diógenes, eu sei que você é um grande filósofo, mas eu gostaria de saber o que, que você quer. Eu tenho dinheiro, eu tenho heranças, eu tenho poder, eu tenho tudo, é só pedir que eu te darei, Diógenes. E aí Diógenes pediu para que Alexandre dissesse o seguinte, ele estava deitado assim no chão, olha, dá para você sair, está atrapalhando o sol, cara. Diógenes falou isso para Alexandre, e os generais ao torno de Alexandre falaram assim: "Vou pegar ele não, não, não". E Alexandre fala: "Se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. O poder da consciência é bem maior. A liberdade em si do ser humano, a preservação, o entendimento, isso é importante em cada um de nós." Nós somos únicos, mais uma vez eu falo, desses multiversos, e precisamos preservar a nossa mente consciente, o nosso corpo físico, isso é que vale. Por mais que tenhamos tecnologia, por mais que tenhamos várias coisas, mas somos únicos, nós é que sentimos a dor, nós é que sentimos o amor, a felicidade, o ódio, e precisamos manter, porque estamos fazendo parte desse mundo. Nós estamos fazendo constante a cada passada nossa, a cada história, como está sendo fazendo, estou fazendo aqui esse, esse, essa palestra, esse bate-papo aqui com vocês, vai se eternizar. E nós somos assim. O que vai sobrar de nós são os nossos momentos, as nossas palavras vão ecoar pela eternidade. E isso é importante para cada um. É, estoicismo, né? Marco Aurélio. Marco Aurélio é uma das pessoas assim, extremamente importantes. Aqueles que já gostam de filosofia, falam sobre o estoico, o estoico é aquele que fala a verdade, desenvolve a verdade e é mais tranquilo, como um dos pilares da construção da ética. A fé te curou, em relação ao mestre Jesus. Na dúvida, siga o caminho do meio. Siddhartha Gautama, né? E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quis colocar essas, essas frases, são simples, objetivas, mas são enfáticas, para perceber que está muito além do mundo virtual. São palavras pequenas, curtas, mas que ecoam dentro da nossa mente, do nosso corpo, uma vibração muito grande, que alça melhor a nossa existência. Por favor. Rodan, hoje tem mais um vídeo agora. no seu canal de tecnologia e vamos falar hoje do metaverso gente o novo universo virtual aí que foi anunciado pelo Facebook pelo Marquinhos Zuckerberg que agora na verdade não se chama mais Facebook também a empresa agora e se chama meta né não existe mais Facebook você deve até ter visto aí que no seu WhatsApp se você olhar que agora é by meta não mais by Facebook. Então, se você está acompanhando as notícias, você deve saber o que é o metaverso. Eu vou explicar rapidamente aqui para a gente não se estender muito no assunto, mas eu quero trazer algumas opiniões em relação a isso. Porque eu acho que é um projeto, sim, muito interessante, muito promissor, mas eu também acho que ele está sendo super valorizado e eu acho que existem grandes barreiras para que ele se torne essa realidade que o Facebook espera que ele seja e cá para nós né gente o Marcos Mark Zuckerberg o Facebook não é a empresa mais confiável para você digamos ter a sua vida virtual ali tudo que você vai fazer no seu dia a dia é monitorado por uma empresa como o Facebook eu vou falar Facebook para ficar mais fácil para vocês entenderem mas agora é meta tá bom antes da gente começar o vídeo eu peço para que você depois dê a sua opinião aqui embaixo comenta o que que você acha sobre os pontos que eu vou trazer também não se esquece de checar na, aqui na descrição, a gente vai deixar o link do bittec Pague Menos para você economizar nas suas compras online. Tem para o seu celular, tem para Android também, quer dizer, para seu celular para Android não, né? Tem Todo pro mundo celular, quer vender seu um pouquinho, você, né? E você também vai encontrar o nosso grupo de ofertas aqui no Telegram, tudo bonitinho aí para você economizar de verdade, tá bom? Mas vamos então o um que interessa e falar aí sobre o metaverso. Eu vou dividir esse vídeo da seguinte forma, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o metaverso e depois a gente entra nos detalhes nas preocupações que esse novo projeto pode trazer aí para o ser humano tá? porque realmente se você já estava preocupado com as redes sociais o que ela tem feito né com uh, o comportamento das pessoas o metaverso eu acho que é uma coisa que eleva essa preocupação ao quadrado, a gente poderia dizer. É um projeto, sim, muito legal, que traz muitas possibilidades, mas do jeito que a gente conhece as empresas atualmente de tecnologia, que elas querem que o usuário fique cada vez mais tempo dentro é, das redes sociais delas, é, é preocupante o que a gente vê, é, algumas coisas aqui que o Marquinhos Zuckerberg traz no seu projeto. Então, primeira coisa, o que é o metaverso? Gente, é como se fosse um universo, um mundo digital. É como se fosse a Matrix, onde você... Vai poder utilizar um óculos de realidade virtual... Um óculos de realidade aumentada... E aí você vai poder fazer várias coisas... Você vai poder ter sua casa virtual... Você vai poder encontrar seus amigos na sua casa virtual... Você vai chamar a galera para jogar carta com você... Você vai ter jogos que você vai poder jogar com, com amigos... Jogos que você pode jogar sozinho na sala da sua casa com realidade aumentada ou com realidade virtual, tá? E, e até, até agora você vai falar, tá Becker, tudo isso já existe, certo? Já existe realidade virtual, já existe realidade aumentada. Sim, são tecnologias já existentes, mas o metaverso ele quer elevar isso a outro nível, ele quer trazer uma comunidade, um mundo mais unificado. Onde você vai poder ter, digamos, um, como se fosse uma vida virtual mesmo. Uma vida na Matrix, ali fora do mundo real. Né? Vai poder viajar com seus amigos, conhecer lugares e tudo mais. O que, que a gente tem aí é, que o, o, o Mark Zuckerberg anunciou oficialmente no evento do Metaverse? Ele falou sobre... É, você poder trazer qualquer coisa para o mundo digital, de acordo com ele. Né? Então é como se isso fosse a nova internet, o um novo mundo da rede social, a nova internet. Você vai poder ter a parte da realidade aumentada, como eu falei, projetar coisas no mundo que a gente está vendo. Um novo universo para games, novas possibilidades para games, trabalho remoto. Então ele deu um exemplo é, de que hoje em dia a gente está com... É, o home office muito presente, né? Por causa da pandemia e tudo mais. E que ele acha, ele entende que isso veio pra ficar. E, realmente, eu acho, sim, que o, a gente tem... É, várias coisas que mudaram com a pandemia e não devem voltar a ser, a serem como eram. Só que ele explica aqui, ó, que ele é, no metaverso você vai poder ter a sensação de estar no escritório real com pessoas em, é, é, reais, né? Que vão estar utilizando o metaverso é, também em ambientes variados. Você vai ter a sua interação diária com as pessoas ali, como se você tivesse no escritório. Então você tá lá sentado na mesa, tá vendo a galera passando, dá uma conversada aqui, dá uma conversada ali. Enquanto você vai estar no seu pijama, na sua casa, né? podendo estar ali sem precisar pegar trânsito e tudo mais. disse que isso ajuda o meio ambiente, que daí você vai pegar menos carro, etc. Falou que isso gera mais oportunidade de trabalho por causa de ser um trabalho remoto e tudo mais. Então, essa é a ideia aí do Mark Zuckerberg. Você trabalhar na sua casa e ter interações no mundo virtual sem precisar ver um ser humano de verdade. né Você vai falar só com as pessoas ali pelo mundo... É, virtual. Eu vou primeiro falar tudo que ele trouxe e depois eu, eu trago os pontos de, de preocupação aqui. Falou sobre privacidade que eles pretendem trazer. É, você pode logar pela conta do Facebook, mas você vai poder logar por uma outra conta também. Que privacidade é a primeira preocupação deles, que eles né, eles estão de olho nisso. A gente sabe que o Facebook não tem um histórico muito bom em relação à privacidade, mas é isso que ele disse. Depois ele falou sobre o Creators Economy, que é uma nova economia que vai ser gerada pelo metaverso. Então o que, que significa isso? As pessoas vão poder criar. É, produtos virtuais, vender produtos virtuais Isso já está acontecendo A Nike já está anunciando sua entrada no metaverso Ela anunciou um tênis virtual Nós temos outras empresas que estão Todas elas, né, todas as grandes empresas Não querem perder essa, essa novidade Então elas estão começando com as, suas, com as suas participações no metaverso Ninguém sabe exatamente muito bem o que, que seria isso né, Mas as empresas já começam a mostrar o seu interesse aí E fazer uma coisinha aqui ou outra ali então pode começar a existir uma nova economia de você ter artistas virtuais que eles vendem, sei lá, suas obras. Então você pode gerar emprego, você pode gerar renda a partir do metaverso, tudo no mundo virtual. Depois ele falou um pouco sobre os desenvolvedores, que eles estão focando em dar é, uma possibilidade para desenvolvedores variados, para eles não ficarem presos só dentro do mundo do metaverso. Então, eles querem criar vários programas onde desenvolvedores podem é, fazer programas né, para o metaverso, mas não estando tão preso ao sistema deles e tudo mais. E falaram um pouco de alguns projetos. Né? Eles falaram do projeto Cambria, que é um novo produto que faz parte da família Quest, que são os óculos de realidade virtual do Facebook, mas é um produto diferente do Quest. tá? Ele é uma outra coisa, ele é mais avançado, ele usa realidade aumentada, misturada com Holograma, é, e vai ter muito mais possibilidade de, de trabalho virtual, então você vai poder criar monitores na sua frente, com, né, com vários monitores de acordo com a sua necessidade, como se você tivesse um setup é, local para trabalhar, mais virtual. E falaram também do Nazari Glasses, que é um óculos de realidade daí aumentada só, e você vai ter várias possibilidades de interagir meio que no mundo real com a realidade aumentada, tá? Esse é um resumo bem resumido mesmo, mas vocês conseguem ver o evento completo, se vocês quiserem, na, na, na, na internet. Mas a ideia em si, galera, é muito interessante. Se você for pensar, tudo que está sendo trazido aqui são tecnologias que já existem, tá? Nós já temos óculos de realidade aumentada, nós já temos óculos de realidade virtual, nós já temos um mundo virtual, nós já temos produtos virtuais que são vendidos atualmente e o objetivo do Facebook era unificar tudo isso e criar isso num universo muito maior, aonde onde você vai ter como se fosse realmente uma internet da de realidade virtual, né, de realidade realidade aumentada e tudo mais. Só que daí começam um pouco as preocupações. Por quê, gente? Primeira coisa, a gente sabe que, como eu falei, o Facebook é, e as empresas de forma geral de tecnologia, elas não são lá muito confiáveis na questão de coleta de dados. Então você imagina só, se só utilizando as suas redes sociais já é complicado o volume de informações que elas têm, Imagina você ter a sua vida virtual Quase tudo que você faz Logado numa conta dessa De alguma empresa como o Facebook né? A questão da privacidade, como é que fica Por mais que eles falem que eles tomam cuidado com a privacidade A gente sabe que não é assim que funciona Segunda coisa que me preocupa bastante também Segunda coisa não, né? eu diria assim Um ponto que eu acho que é Uma barreira de entrada muito grande o, o, Os equipamentos que existem hoje em dia Os óculos de realidade virtual Os óculos de realidade aumentada Eles ainda são muito grandes Eles ainda são incômodos eles esquentam no rosto depois de um tempo que você está usando, eles não são coisas pequenas, não são coisas baratas para se utilizarem. Então existe uma barreira muito grande ainda de equipamento, e é uma coisa básica se você pensar, mas existe uma barreira grande nesse sentido, de que as pessoas talvez não se sintam tão confortáveis para entrar no metaverso em massa como o Facebook espera, porque você vai precisar ter um óculos de realidade virtual, você vai precisar ter alguma, algum adaptador para a mão que eles já estão desenvolvendo, para repassar né, a sua mão, o movimento da mão e tudo mais, e isso é uma coisa que é inerente ao ser humano o que incomoda o que é, é trambolho para usar o, o ser humano não não utiliza as pessoas não aderem em massa então você imagina só você vai entrar numa reunião aí em vez de você só ligar aqui o seu celular para fazer um sei lá via WhatsApp ou Teams alguma coisa ou no PC você tem que colocar o óculos, você tem que colocar não sei o que, você tem que conectar não sei onde. E aí você fica para fazer uma reunião com aquele monte de trambolho no rosto. As pessoas não vão aderir a isso, isso é fato. E aí existe uma questão de que, eu até perguntei num evento recente que eu fui da Qualcomm sobre esses dispositivos, sobre essa dificuldade, e eles explicaram que sim, eles entendem que existe essa, essa dificuldade, né? A Qualcomm é uma empresa que desenvolve tecnologia para realidade virtual, e que com o tempo esses dispositivos vão, ficar menor, vão ficando menores, vão ficando mais leves, mais fáceis de se utilizar, e aí sim isso deve se massificar, aí eu vejo sim uma forma que isso pode tornar mais realidade, você coloca o óculos, acopla alguma coisinha aqui rápida, e beleza, você pode fazer uma reunião, alguma coisa, aí fica mais fácil, mas eu acho que ainda isso demora um tempo, vai demorar um tempo para se atingir, e isso pode ser uma grande barreira para que isso se torne realidade, porque o ser humano não utiliza nada que não, se, não, não seja simples, não seja fácil. O celular se massificou porque é uma coisa simples, fácil. Você leva na mão, põe no bolso, cheira do bolso, você não precisa colocar um óculos para os o celular, você não precisa fazer nada demais. Então, acho que isso é um grande ponto que eu vejo como ainda algo que a gente não tem tecnologia suficiente e está todo mundo super empolgado, achando que putz, amanhã o metaverso já vai começar e eu não vejo bem dessa forma. Não é que eu não vejo potencial, mas eu vejo dificuldades em pontos básicos né, que podem atrapalhar isso. Agora vamos falar um pouco da parte da, da, das preocupações dessa ideia de você ter tudo no mundo virtual. Então primeira coisa, é, o Mark Zuckerberg na apresentação ele fala muito dessa questão de você né, viver um mundo, é, poder viajar, poder ter contato com as pessoas no seu trabalho sem precisar sair de casa no seu pijama, não sei que lá e bababá Só que o ser humano, galera, é um nós somos animais. O ser humano tem uma necessidade de contato, de olhar no rosto da pessoa, de conversar. Não adianta é, você achar que se você estiver na sua casa, trabalhando o dia inteiro de casa, usando um óculos de realidade virtual, você vai ter a mesma interatividade, você vai ter a mesma, o mesmo contato a mesma amizade que você teria conversando com uma pessoa no seu dia a dia conversando ali no mundo real e a ideia que, que, essa, que essa coisa do metaverso traz muitas vezes é isso é você ser 100% focado no mundo é, virtual e isso pode trazer muitos problemas no futuro né? o ser humano não é preparado para isso a gente precisa de interação, a gente precisa de contato, é, di, é, di, é diferente você olhar no olho da pessoa e conversar e ver a expressão da pessoa do que você olhar um avatar o um bonequinho desenhado é numa reunião. Ao não, o que eu quis apresentar, por isso que demorou um pouquinho, é para descrever de uma maneira bem mais fácil tudo aquilo que a gente está falando aqui. É, uma coisa é você ficar empolgado, vivenciar a situação. E a outra coisa é você ficar subjugado a um momento que não é legal. Perguntas, uh, Tá um curso online agora, não tanto, desculpa. Está atrapalhando, interrompendo. Mas eu uh, tive essa semana, terça-feira na casa Firja, teve uma palestra sobre metaverso, blockchain e 3M que chama, né? 3 alguma coisa. São realidades virtuais, né? Eu sou, não sou nada nesse mundo. Como eu disse, me senti um urso saindo dentro da caverna. Mas só para deixar essa colocação, esse vídeo é muito legal, tem todo esse lado, mas tem um lado bem legal. A gente tem um grande representante brasileiro, um professor de robótica na Universidade de Stanford, tá? Como professor convidado, ele palestrou lá. E tem um outro aspecto bem legal. Eu, tudo na vida tem os dois lados, né? O senhor está mostrando o lado emocional, porque a gente sabe que muita gente até se matou já por causa de várias questões de tecnologia ou de redes sociais. Mas eu só queria deixar esse testemunho, porque tem um lado bem interessante que pode ser bom para todo mundo. tá? Sinto não poder ficar mais, mas eu estou num treinamento aqui muito importante fora. Tá bom? Obrigada. Gratidão, ok. Grato pela sua participação. ai ai lado, celular seu celular oi é, eu queria fazer um, um adendo a isso aí usando inclusive uma palavra que hoje tem uma repercussão um n interpretações se chama se o profeta esse profeta é um livro escrito pelo Khalil Gibran muita gente deve conhecer e tem um ponto dele para mim que é crítico e eu aprendi isso desde que eu ainda era jovem e, me ajudou tremendamente na educação dos meus filhos, é, quando ele fala sobre os filhos. Então, simplificando, o final da história é o seguinte. Vossos filhos pertencem ao mundo do amanhã, o qual vós não podeis visitar sequer em sonhos. Isso, no meu entender, significa que... Tudo isso que nós estamos tentando aqui entender, não está na nossa capacidade de entender a essência disso, porque ela virá e virá por conta do desenvolvimento e da evolução que os nossos filhos vão dar à sociedade. É, obrigado pela sua, pelo seu momento, porque nem tudo é explicável. Nós estamos tentando decifrar em alguns momentos, porque nós estamos no Estado presente, e se esse estado presente nos incomoda, como a mim incomoda, e por isso eu pedi à Marina né, que eu pudesse fazer a palestra, é para que pudéssemos estar presentes, e agradeço a quantidade de pessoas que também estão tá participando, porque isso, no momento presente, incomoda. Mas nem tudo tem, teremos a resposta ao momento. E, diante desse momento, se me incomoda, eu procuro verbalizar e perceber das demais pessoas através do diálogo, da informação, do conceito, das reuniões, para que isso seja mais ou menos explicado. E caso não haja explicação, é precisamos aguardar que vai vir no momento certo. Sim. É, posso até citar um exemplo de se pegarmos o nosso telefone celular e fazer uma viagem no tempo no século XVIII, Entregar alguém e falar aqui, ó. Ele não vai entender, né? Não estavam preparados para o momento, pois não. Oi, meu nome é Nilo Guedes. Pois não. Isso tem um grande perigo, né? Dentro dessa área consciencial, que é o seguinte, é um mega monopólio, né? É um monopólio, digamos de um econômico, que é um monopólio virtual, monstruoso, isso vai pegar a grande parcela das vidas dos, da garotada, porque tem, um, tem uma linha divisória nesse né, negócio aí. Vai pegar um futuro, fazer um mega monopólio, tanto do ponto de vista econômico, mesmo que seja virtual, como vai ter uma outra, ver, ver, outra versão, que vai ser onde é que, onde é que a ciência do direito vai abranger, para onde vai se expandir digamos, as, quando, para onde vão se expandir as manifestações desse, desse, dentro desse metaverso, quais serão os limites. Aí eu entro um pouquinho na sua área, que eu não sei se é né? aquela história aí de ego, superego, ego né? certo? Onde é que... É, é, é, então, tem quais serão os filtros, quais, qual será o nível de comprometimento das pessoas dentro do, dentro do universo desse... E quais serão, onde é que as ciências que nós conhecemos como hoje, onde é que elas estarão, como é que elas estarão embutidas dentro desse sistema? Esse, para mim, é que é o grande, é o grande perigo. Porque onde estarão os limites e os filtros? É porque pode ter todo aquele lance do Calil Gibran, que é o nosso companheiro falou aqui, é o ditado árabe. Sim, que os sim. seus filhos, os filhos não são escravos dos pais, eles são escravos do seu tempo. Aí, o mundo vai ser outro. Sim, sim. As interações serão outras. Isso já sim. foi. É, não precisa ser grande cientista para saber disso. Vai ser. Aí para, a vertente é o seguinte: o desdobramento disso é que é, sim. é que é, é, vai criar um mega monopólio aquele lance da, do lucro, do, do multimilionário, trilionário é por, uma, por um lado e os limites pelo outro. Qual será a evolução disso? É, Fez-me lembrar, grato pela sua participação também Fez-me lembrar o filme Parque dos Dinossauros No momento em que acharam uma, Acharam um dinossauro, né? Era, só tinha fêmea E aí um cientista falou, pode deixar que a natureza Ela vai achar um meio de dar uma outra vida né? A um outro momento Então nesse momento agora o que mais me deixa, isso pessoal, não em termos de todos, mas pessoal, é perder a essência, perder a consciência. Porque é uma droga tão sensível ao desejo, eu ficar em casa, não precisar correr, estou né? ali sentado, o bonequinho está correndo para mim, está fazendo tudo, mas quando eu me olho, eu não estou mais aquilo, não sou mais. Então é, é um sentimento muito de distância de mim mesmo. E quando eu me sinto distante de mim mesmo, eu perco fé, eu perco o entendimento, eu perco tudo. Porque eu, eu perco a minha história. E cada um aqui é uma história em movimento. Então a, a minha preocupação e ocupação maior sobre essa palestra é voltada para isso. É, o que sou? E se sou, vim ser aquilo que vim e estou sendo, não aquilo que disseram que eu seria. Essa aqui é a minha proposta. Acho que alguém mais quer falar aí, né, que levantou a mão. Não, não, não. É só. Não, agora já estamos né, na reta final aí. Só dar uma olhadinha no final. Agradeço a todos por terem vindo e prestigiado esse tema tão relevante na atualidade. Namastê. É o medo. Sim. E aí você fica refém, né? Se você tem medo. Sim. Sim. Bom, é, esse tipo de assunto é extremamente... Aliás, é mais filosófico do que parece. Né? Eu acho que a gente ficaria aqui mais uma, duas horas só fazendo essa interação, que eu não sei se vai ser tão possível se a gente colocar a coisa muito virtual. É, para na fase do, dos pitacos. Eu, eu, o que eu penso é o seguinte: é, o que eu penso é o seguinte: é, a humanidade, ela está aí na face da Terra, a, pelo que dizem mais ou menos, da faixa dos duzentos e poucos mil anos. Né? Humanidade, partindo do princípio que tinha algum homo por aí, não necessariamente o homo sapiens, né? e Há uma evolução que a gente percebe que, praticamente senoidal, né, com altos e baixos, mas há uma evolução no sentido de caminhar ao longo do tempo, que hoje em dia já é questionado também. Não é? Eu acho que nós não vamos acabar como esse ser falível que nós somos. E é justamente dentro dessas falhas que nós temos é que nós evoluímos. Uma coisa que está acontecendo muito, aí vem ao encontro do que o, o último é, é, debatedor falou, é a questão dos interesses. Né? Então, nós vivemos uma sociedade disso, tenho certeza que todo mundo aqui, no máximo precisa pensar um minuto para ter consciência disso, nós deixamos para trás, pelo menos recentemente, a fase do ser e estamos na fase do ter. Né? E, e a motivação para isso daí ela está em cima da busca do ter, como ele falou. Eu, eu, eu li há pouco tempo, não, algum tempo já, a respeito das grandes, os grandes conglomerados industriais e a respeito de que eles começam a ter vida própria. É porque as junções humanas elas criam vida, né? Quantos aqui, não já, vou entrar na sua área também, né? Quantos aqui não já viram que, junto um homem e uma mulher, ambos com a sua personalidade, cria uma personalidade do casal? Vocês já notaram que os casais têm uma personalidade? É o casal que é voltado a ajudar o próximo, é o casal que é voltado a andar pela vida, é o casal que é cada um para seu lado. Né? Então, as grandes corporações também criam isso. Então, o cara falava, foi na época que eu ainda estava na FGV. É, é, falava a respeito de como as corporações passam a ter personalidade. E são justamente essas personalidades que vão gerar esses mega empreendimentos e que querem tomar conta do mundo por uma necessidade de ter. A verdade é essa daí. Parem para pensar. Um homem como o parceiro do Bill Gates, é o, o próprio Bill Gates... Não, não, não, não, não. Em, em querer botar a nova ordem mundial. O... Isso, isso é um problema do velho, né? O velho esquece, né? O chefe do Fernando Henrique. É, o chefe Fernando Henrique, exatamente. Jorge Soros. Jorge Quantos anos tem aquele rapaz? Quanto dinheiro tem aquele rapaz? Vocês não acham que ele, já que não quer se suicidar que ele tem necessidade de fazer alguma coisa, nem que essa alguma coisa seja participar da criação de uma Agenda 2030. Será que estão preocupados que todos nós nascemos, não porque nós resolvemos nascer, pelo menos, dentro do conhecimento assentado? E sim nascemos porque uma ordem maior nos colocou aqui e que não é ele que tem o direito, nem ninguém, de cercear essas vidas? Essa realidade virtual aí está dentro dessa, talvez, né, história de conspiração, de botar chip na gente através de, de, vacina. de vacina. Eu não estou dizendo que é verdade ou mentira, só estou dizendo o que estava falando. Certo? Será que é verdade? A gente não sabe o que vai na cabeça do outro. Estou tá? tomando tal palestra, mas só para fazer o um encerramento aqui. Então, é, o gostoso de toda essa apresentação, excelente do Calbi, né? supriu totalmente a minha curiosidade. Eu estava curioso, eu confesso, eu estava curioso, cheio de, de, de ideias na cabeça, o que será que vem por aí. Fui ler. Na barca, eu vim conversando com esse cidadão na barca hoje, falando disso. Entendeu? Então, estou é, é, satisfeitíssimo e tenho certeza que todos aqui estão. E nos leva a ter outras é, é, ideias a ver O nosso corpo né, tem que ser estudado. Eu estou olhando aqui para pro, pro, pro, o, o, o Luiz é, que fala sempre de iridologia. Né? Olha quanta coisa tem aí para a gente descobrir. E ele vai vir aqui. Eu sei que já esteve conosco. Mas antes do final do ano, possivelmente em outubro, o Luiz vai estar aqui de novo. Então são, são, são coisas que tem ainda para descobrir, a gente não sabe. Quem aqui conhece de fato, a gente não, cientistas mesmo, o cérebro humano. Ah não, o computador é um novo cérebro, é uma ova. Não é. Não é. Pede um pedacinho do seu cérebro para ver se não vai dar um jeito de, de, daquilo ali se suplantado. Olha, o meu massagista, sem fazer propaganda dele, o Pereira, ele é cego. Eu levo três meses sem ir lá no Pereira. Ele começa a massagear, fala assim, Ivan, engordou, hein? Explica. Não, é, explica isso daí. E pode subir na balança que eu engordei. Pô. Ivan, você emagreceu. Você está perdendo musculatura. Como é que ele na mão, ele guarda isso, às vezes eu sumo dois meses lá. Entendeu? Então, esse é o ser humano. Pô. Aí eu, voltando ao início, eu comecei a falar que nem um doido aqui. Será que isso tudo vai ficar para trás por causa da máquina? Não, não vai. Essa certeza, embora eu não tenha tantos anos pela frente assim, eu vou morrer com ela. Tá? Então, Cabelo, eu quero te agradecer toda essa gama de, de, de pensamentos diferentes que nós fomos obrigados a ter. Quanta coisa eu fiquei ali pensando. Cada um que falava aqui, foi é, é, quando falou dos filhos, por exemplo, do Gibran, ali o Gibran, né? realmente, pô, se bem que ele começa diferente, né? nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida, da verdade por si mesmo. Né? Então, quando, quando o Gibran fala isso, ele já fala assim, olha, eu vou tirar teu filho da tua mão. Né? Eu vejo meus netos, né? todos os três, né? o pequenininho de um ano já gruda e fica na televisão. O de um ano. O outro, então, os outros dois é ah, uma praga, pega aquilo, se deixar, fica o dia inteiro. É, realmente é uma droga, né? Agora, será que não querem que a gente use essa droga? Agora, será também que essa droga não impulsiona a gente para frente? Então, Calbi, muito obrigado. O Clube Militar... Inferior? Bom, a gente era mais obrigado a pensar, né? É, né? Manda para o grupo. E o Flamengo continua crescendo. Bem... É. Olha, Robinho, muito obrigado. Em nome do Clube Militar, quero passar as suas mãos obrigado. desse diploma. Obrigado. Tá? e que, com certeza, vai voltar aqui para nos brindar outras vezes com uma aula dessa, tão instigante e tão merecedora dos nossos aplausos. Por favor. Tracema, deseja a você. Olha, a próxima, dia 11... Eu já passei para a Marina, vai passar essa que o Bergo falou, do dia 9, e a do dia 11 será é, a, a linguagem do corpo, que teria sido antes, mas, infelizmente, a, a Silva pegou Covid. Né? Não sei se ela já botou o chip para dentro, mas agora ela está boa e vem. Muito obrigado a todos. Mais uma vez. Obrigado.